Fica assim, ó. mas, mas entradinha aqui comigo. Entradinha aqui. Ah! Comecei cagando tudo já, é. gente. Tapapão, tapão, tapão. Nossa. Tudo bom com vocês? <risos> Tudo bom, galera? Hoje, como a gente pode perceber, a gente tem uma convidada especial. Não, uma convidada especial, a primeira. A primeira convidada <risos> é do canal! Meu nome é Camila. <risos> Mas conhecida como Camila Petit. É. E o porquê que ela tá aqui hoje, Enzo? É, tipo, eu te pergunto por quê. Porque hoje o vídeo é de. Muito, muito yeah. prometido de unha! Yeah. A gente não falou que era 25, comprar, mostrar de novo esse texto, né? Fizemos <Mas> isso. É, é, é, é, é, é. A mesa tá forrada de coisas e forrada de profissionais. E hoje a gente vai fazer umas unhas fake aqui. Fazer igual foi o, o último gente... vídeo das lentes, né? Inclusive Sim. hoje a gente tá de, de lente. E quem tá de lente aqui, gente? Ninguém. Quem tá de leite? <risos> <risos> <risos> <risos> Vamos começar? Então vamos começar, vamos. Né? E começando muito bem com quem... Camila Petit. Camila Petit. Que muita gente pode conhecê-la já do set de filmagem com a gente e tal. Ela faz assistência flotável várias vezes. E hoje, especialmente, ela veio falar de cunhas. Olha, olha! Porque além de fazer maquiagem, Camila é especialista em hum, unha, unhas de gel, unha de drag, unha de pé, unha de dente, <risos> todas as unhas. Que legal. Eu vou fazer a minha cumpridona, que eu prometi. E a Camila vai fazer a mão do Otávio. Vai, vai fazer uma de gel em mim. Porque qual é o objetivo? Mostrar uma meio real. que a Camila? Vai fazer é, profícia pro real, que pode ser pra menina, menino, drag, quem tiver afim, né? Uma meio dragzona, zoada, louca, sinistrona, que é o caso de quem? Enza Cunha, né? Cunha. Vocês sabem disso, né, gente? A galinha preta. <risos> e Isso. vários tipos, outras tendências também, né? E a, tipo... a gente vai mostrar as comprinhas que a gente fez também. Porque a gente comprou um monte de unha pronta que é só colocar e ser feliz, meu amor. Exatamente, exatamente. Postiça, brilhinho. Tem Pezinha, florzinha, tá, tá, tá, tá, tá. tem poeirinha de Coisa que a gente nunca sonhou nas pesquisa. E a né, Cami? Isso. Tu curte esse tipo de trabalho, Vi? Eu gosto. Gosta, Colocar pedraria. Bom, dá pra vir pelas mãos da Camila. Olha é, as unhas ali, gente. Olha esse nível de unha, gente. Cara, que unha faz legal. Um lá, faz um close lá. lá. Faz, um close faz lá, a gente, close lá, vai a a tem gente. Mas tem que é nível, né? Outro nível. É. Né? Outro nível de unha, atingiu. É é é. Eu vou fazer essa gigantesca aqui. Deixa eu mostrar essa vendinha aqui, ó. Ela é gigantesca mesmo, real oficial, gente. Olha o tamanho disso aqui. Muito legal. E esse aqui é o formato chips. Na verdade, ela não é a manha postiça. Ela é é um prolongamento de unha, que aí você compra isso e vai lá na profissional ela pfff, pra você. Mas, como a gente é drag, a gente <risos> é bem lazareta, eu uso de repostista mesmo, gente. Rende super, deu claro. super tech E é o que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu vou pôr essas em mim. Só que eu pinto fora da minha mão. Esse Olha que eu trouxe. a técnica da ursa. Tô passada. E a Camila vai fazer a do Otávio, só que ai, aí vai ai. fazer direto na unha dele, de alongamento e tudo mais. E a gente vai fazer simultaneamente aqui, falando um monte de bota. <risos> Como sempre, né, Ursus? Assim que funciona. Vamos começar então. Bora. Ai, eu tô é nervoso. Meu Deus, nunca fiz essa unha, gente. É a primeira vez. bicha, tudo ela fica nervosa. É impressionante. Ai, eu sou diferente, isso No vídeo passado eu tava nervosa porque ia colocar lente. Se fiz, tá nervosa porque ia fazer a unha. Gente, é muito legal, mas cara, dá trabalho depois de digitar. Tá... tá nervosa? Que você vai fazer a unha dele? <risos> <risos> tá tremendo? <risos> oh. A Camila tá começando a hidratar a unha dele E eu vou começar a preparar as minhas Já que é só colocar um monte de fita crepe embaixo Ó, elas vêm assim Que gigante! É, é gigante! gigante. Pô, desgraça, né? É isso que ela usa Se ela né? não usar a unha, ela usa o quê? Unha? E aí eu vou pegar, ó minhas fitas. Ai, é, conta regra. Conta regra de filmagem. E aí eu vou fazer um dedinho de mentira. Ah, pô, aqui, ó, vocês vão ver. Mas aqui me faz minha unha sempre? é super boa. mas Normalmente, né? Tira contigo, faz bonitinho, lindo e tal. Fita de boy. Fita de boy. <risos> Bom, quando eu terminar aqui de colocar as unhas, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês. Eles ali vão demorar mais um pouco também. Indo, olha, já tem o dedinho implantado. Já implantou, ai. já implantou o dedinho, faz o dedinho lá. Vou ver. A câmera de cima e pra de baixo. Ai, gostou? Ah, ai, que ó. Ai, bicho, é muito. É. <risos> e eu, ó, já quero. Tá... Ah. Deixei minha bandejinha pronta aqui, ah. ó. Pra gente começar todas as unhas com fita crepinha. Olha como é esse manual, gente, ele é muito bom com as mãos. Eu sou muito Ana Maria Braga, gente. Ai, eu não, eu não a minha próxima é, etapa, gente... né, eu só fiz uns rolinhos de fita crepe e coloquei as unhas. E agora eu vou pintar dessa cor aqui, ó, menta. Ah, essa cor eu queria fazer. E vocês, que é passa que vocês vão agora? Depois já, colo já hidratou, já colocou a chips? É, agora a gente vai passar o gel. Agora vai passar o gel pra fazer a cobertura da chips. E eu vou fazer a primeira mão das minhas aqui. E já voltamos um na segunda. Na minha etapa aqui, eu já pintei a primeira mão. Foi muito legal a cor né, João? Com o aqui, que eu falei pra vocês. Essa é a primeira mão. Ainda só passei uma mão, vou passar a segunda. A primeira mão já pegou bastante, porque ah. o fundo era branco já. Ah. E a mão do Otávio, vamos lá. Otávio. Mostra. Um, dois, três e... É que... Gente! Aí, Camila, eu fala o que você já fez aí, que etapa que você parou. Eu coloquei a chip e passei o primer, agora vai passar o gel. Agora a gente vai pro gel, e eu vou fazer a segunda etapa do meu, que é passar a segunda mão aqui de mentinha, e já voltamos. Acho que eu vou colocar esse aqui. E aí, eu vou colocar em toda a base da unha aqui, ó. Que vai ficar bem colado no meu dedo. E ainda vou colocar umas argolinhas dessa que são super fofas, ó. Presta atenção, gente. Que gracinha que é isso. E aí eu vou começar a colocar aqui, mas aí eu vou cortar pra elas prontas. Porque senão vai demorar um ano, gente. Vamos lá. E eu também vou usar essa colinha aqui, ó. Eu comprei na 25 de março, não sei nem que marca que é essa porra. Ó, gente, eu vou colocar um pouquinho de cola... Só numa uma partezinha, não vou passar em tudo, né? só num pedacinho, um pedacinho. Tomara que fique incrível, né, gente? Tô aqui, tô aqui dando nome. tá vendo? É trabalho de paciência, tem que ir colocando uma por uma. Falei que não era só contra a unha, que tinha que fazer, vocês não acreditaram. E ó, vou dar um close aqui pra gente ver direitinho. Ó como tá ficando, gente. Eu vou fazer tudo e depois eu volto, tá? é muito demorado fazer uma manhã boa, né? Quanto tempo, em média, você demora pra fazer uma aplicação igual a do Otávio? Demora Umas horas e meia. Umas duas horas e meia, viu? A gente achando que em 15 minutos ia ter umas unhas na mão, bem. Não foi bem assim. E ó que a gente tá falando das profissionais fixas mas... Mas na mão. A minha própria, eu também demorei o um mesmo de tempo que ele, gente, pra chegar nesse resultado aqui. Tá, tá lindo. Beleza, Quer melhor. dizer, pra fazer uma coisa bonita, quando se trata de unhas, você tem que deixar um tempo, gente. Não adianta ter pressa. Agora, galera, olha o resultado do trabalho da Camila. Eu tô tá, passada, tá, gente. Isso aqui está em sério. Tá, Tá Porque olha isso, gente ó, Faz direitinho Não, pra dar o close É assim, é incrível É incrível, é simplesmente sensacional Um acabamento E olha, ela só aplicou a unha até agora modelou, né modelou Modelou, lixou E agora? Agora de, pintar, agora de pintar e decorar Mas assim, só a aplicação da unha já basta Seria quase que uma unha já normal pra Uma pessoa vê Muitas meninas saem Sai sentar! E aí então agora eu vou aplicar as minhas e eles vão pintar as deles e a gente vai finalizar o vídeo já todo mundo pronto aí. Bem garra, bem águia. <risos> Presta <risos> a <ausência. risos> <Do menino. risos> Zé Caixão 2019! Parabéns. Não, parabéns assim, porque olha, a Enza Caprichou tá lindíssima. Ficou uma graça, né? a, a, a câmera não dá pra focar, mas a gente vai pôr uma Fotos. fotinho aí. Pra quem é Ana Maria Braga, ah! né? Do Go It Yourself, eu acho que eu até que arrasei um pouco. Agora, Agora, olha essa perfeição que eu Isso de a hora. gente tem que falar também, né? Parabéns Bem. a você e parabéns. Bom, a parabéns você, a Camila. Camila. Bah! Bah! Camila! Camila trabalhou tanto, Camila trabalhou tanto, que ela tá até quietinha. Coitada da câmera, ficou o dia inteiro na minha unha pra. Tipo assim, que ficasse perfeito os detalhes, assim, vai ter uma foto legal Eu mesmo. Bem, vamos mostrar. Mostra a foto aí, editor. Trabalho, ser sensacional, Camila, parabéns. Obrigada. Gente, foram horas, assim, algumas boas horas. horas, né, gente? Se juntar e tudo, demais, né? Demais, né? Mas se ela lixou, ela moldou, ela aplicou a tip, saca? Tudo manualmente mesmo, ficou incrível. Profissa. profissa. profissa. Então, a gente trouxe a Camila justamente pra mostrar pra vocês a diferença de você mesmo fazer, quer dizer, no caso, uma unha de drag. E uma unha profissa mesmo. Demora mais ou menos o mesmo tempo, porém, o resultado, gente, não tem comparação Caramba, muito bonito. Muito maravilhoso. Camila bem. Petit, seguem aqui no Instagram. Camila Petit, vai dar tá todos os dados aí da bichinha. Agora é a hora de se inscrever Sim. no canal, <risos> você é mais <risos> ainda. Já tinha que inscrito <risos> <tido>. há <risos> Maravilhosinha! Não esquece de dar like, soquinho de sempre aqui ó! Pá, dá o um soquinho aqui ó! Hoje é não é soquinho não! Se você não conhece a gente ainda, tem muitos vídeos aqui no canal. Dá pra você olhar aqui embaixo: vídeos de lente, vídeos de carnaval, vídeos de muitas coisas. Se você também não segue a gente nas redes sociais, tá vai aqui lá. embaixo também. E eu vou colocar a rede social da Camila aqui em cima, ó. Ela merece, ela merece, muito, ela merece, muito, bem, ela muito ela bem ela mandou muito bem. E é isso, gente, muito obrigada por assistir, muito obrigado, Camila. Ai, obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Nos vemos no próximo vídeo. favorito vídeo, vai lá, tibinha. Beijo.